A gente começa agora. Vou dar toda a honra a você, minha cara Mari. Vamos lá, então. Para vamos... anunciar o primeiro. Primeiro participante, aliás, primeira participante. Carla Daiane Santos de Melo. Ela é do Novo Oeste. Ela colocou aqui, ó, 11,89. 11,89. 1189. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Vamos aqui, então. Vamos ver. 11, 1, 1, 8, 9, não abriu. É, não abriu. Vamos só confirmar aqui, né? Não abriu. Não abriu. Carla, muito obrigada por ter participado. Não foi dessa vez, mas já anota aí que o 1189 não deu certo, hein? Ai. 1189, um, uma, uma senha menos. Vai ticando aí. Faltam duas, duas pessoas participarem. E vamos então com mais uma. Mais uma mulher que está participando. É a Raquel Gomes Amorim. Ela é nossa vizinha, é aqui do Vila Nova. Que legal. E ela colocou aqui, ó, 2312. 23, 12, um beijo pra nossa audiência feminina. Vamos lá, 23. Um beijo pra vocês. Vamos lá, então. 23, 12. É, boa senha, hein? Vamos lá, ó. 23. 23, 12. 2. Um, Vamos lá? Não Quase. foi. A unha aqui deu uma... Meu Deus. Quase que a unha vai. Quase que a unha sai daqui do dedo. A unha travou aqui, ó. <risos> Mas... Não foi dessa vez, Raquel. O que, é que eu tente de próximo aí, senão eu vou ficar sem unha. Não, tá tranquilo, foi só um... Ai. Tá tudo certo, tá tudo bem. E agora, teremos mais uma audiência feminina, mais alguém representando a audiência feminina? Não, ah. agora audiência masculina. Quem participou aqui com a gente foi o Wesley Nogueira. Ele é lá do Novo Oeste, do Condomínio Pavão. Um abraço pra nossa audiência lá do Novo Oeste, fortíssima aqui no TVC agora. E vamos para a senha do Wesley, 4109. Olha, o 4 acho que não saiu ainda, hein? Será é verdade, que vai ser? É verdade, verdade. Já saiu um e saiu dois é, nos parpites aqui. Então vamos lá, 41... 40... 4109. 4109. Vamos, vamos lá. lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cuidado. Ah, já mudou 4, de dedo. 4109. Não foi. Não foi, tenta aí, tenta, tenta aí. aí. É. Não foi. Não foi dessa vez, infelizmente. E eu tava mas, aqui. Infelizmente pra você. Eu estava é? aqui. Crente que eu ia abrir hoje. É. 120 reais. Mas o que me anima é que amanhã teremos 140 reais. Meu diretor, bota mais vintão nesse cofre. 140 reais pra amanhã. Ai. 140 reais. Faz a diferença ou não faz? Faz. Amanhã. Aqui no TVC, agora nesse mesmo horário, junto com Lojas Mariano, teremos mais um sorteio, é, mais três sorteios, aliás. E se você acertar o número, você abre o cofre e leva a grana, para você gasta como quiser. 140 reais será seu. Bom, o diretor já soprou aqui nos nossos ouvidos, que estamos no tempo já. É, né? acabou, né? Acabou. Só resta dar tchau, né? Pois é. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pelo carinho, por participar aqui do cofre. E ó, beijo... Até amanhã. Juízo. Tchau.